Quem além de você se sentiria bem com o seu novo peso? Fala pra mim se não toca o nosso coração. Saber que mais alguém vai gostar do nosso resultado final. Vai fazer todo sentido pra nós. Vai ser muito forte. Principalmente porque quem está no processo do engordar é uma pessoa um pouco mais carente. Ela precisa de aprovação. Então lembrar que existe alguém que ela vai fazer feliz além dela... Claro, em primeiro lugar eu. Mas o processo de emagrecimento é um processo de dependência. Então, se você colocar na pauta aí por quem eu estou fazendo, quem além de mim se sentiria bem com o meu novo peso, com o peso ideal? Coloca aí no papel, coloca na pauta. Quem vibra por você nesse processo de emagrecimento? Quem deseja a sua vitória no mais puro amor incondicional? Quem você faz questão de se orgulhar, quem? Quem? Quem você quer orgulhar? Diz aqui para mim, gente, ah, coloquem aqui nos comentários, quem você faz questão de levar o orgulho, de mostrar, olha, eu fiz, eu consegui, que aquela pessoa vai vibrar, vai falar, caramba, eu sabia que você conseguiria e eu sabia que era possível. Eu confiei em você. Quem?